Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não? Ah, então que se foda também <risos> Vamos lá, passar o mal Eu não lembro onde eu parei, eu parei na entrada Que a gente tava caçando padre, né, verdade eu Parei na entrada que a gente tava Tava caçando padre E eu já comecei Querendo sair do jogo Já tô com o cu da mão, alguém entra aqui pra ficar conversando comigo? Brincadeira. De onde tá falando? <risos> entra não, tô brincando. Ah, ele tá ali em cima. Use os andares superiores pra chegar ao padre. Não, mas aí é vacilo, né, velho? Aí é vacilo, mano. Por que o padre tá correndo de mim? Tem alguém lá no fundo, não tem não? Tem um cara lá no fundo, velho. Tem um cara, tem um cara lá no fundo, velho. Merda. <risos> <risos> o bicho vindo, moleque. O bicho vindo, moleque. E o cara, ele tá com a porra de uma faca na mão, né? A porra, filha da puta! <risos> Cacete. Vocês são um cu também. Vocês também são um cu, velho. O que, que tem aqui dentro? Filha. Filha? Né? Merda. Ô, <risos> oh, mas vocês também, também são uma porra, né, velho? Isso é uma porra, velho Vamos lá, vamos lá Mano, eu vou colocar essa pilha aqui, velho Porque pra lá tá tudo escuro, velho E eu não vou colocar enquanto tiver escuro lá na frente Ah, agora vocês querem demais também Dois seguidos, deixa eu tomar um no jogo Ficou silêncio, quer dizer que o puto tá aqui, velho Muito silêncio, você já sabe que tem alguma coisa Que fera, ele tá na minha frente, mano Que fela, velho. Que filha da puta. Ele não vai fazer nada. Ué, não entendi. Não entendi. Aqui ele não me bate. Não entendi. Não entendi. Ele quer me bater lá atrás. Que porra é essa, velho? Tá bugado o boneco? Que porra é essa? Acho que bugou. É! Meu anjo da guarda. Não, ele vai, ele vai me ajudar Vai te pegar na saída, não? Com certeza Vai, vai lá pra dentro, vai Vai lá pra dentro Buga aí buga aí Oxi, Toda vez que eu... Que travado. Esse jogo tá bugado, velho. Não é possível. Agora o cara tá me seguindo. Mas que porra que tá acontecendo, velho? Entendi de nada. Não entendi nada, eu tô com o cu na mão Ô oh, Shiro, muito obrigado demais pelo sub, cara Muito obrigado pra caramba pelos 12 meses Batemos um aninho, Shiro, batemos um aninho, mano Muito obrigado pra caralho, meu bom Amanhã você volta? Beleza, fechou, fechou, fechou Deve estar muito foda, né, mano? Trampando pra caralho, mas tá suave, velho Muito obrigado demais pela força Fala, Pedro, como é que você tá, mano? O O quê? Não entendi nada, velho. <risos> ah, não. Vocês estão falando entre vocês. Por isso que eu não entendi, pô. Não, já vim ver se o cara estava por aqui, né? E aí, a bateria acabando de novo, né? Ali, aparentemente, está fechada. Tá trancado. Tem uma pilha aqui no chão? Não. Mas aquilo ali é estranho, hein, velho? O quê? Essa porta precisa de uma chave. Hum, quando eu tenho que procurar chave é uma bosta, velho. Quando eu tenho que procurar chave é uma bosta. Que vai desabar. Elizinho, Beleza, beleza. Fechou o Muito obrigado pela força, mano. Deixar a livezinha aberta aí. Valeu demais, velho. Que isso? Tem um cara bem aqui no cantinho, velho. Ele parecia estar escondendo de alguma coisa que tava aqui, ó. Se tem armário É porque eu também Vou ter que me esconder, né Cara, o que eu vou fazer oh. É tentar vir pra cá véio. O que que tá escrito ali Que eu não entendo Mano, que loucura. Tá rolando um ritual aqui, velho. Os cara virou o cara de cabeça pra baixo, mano. Que loucura, velho. Que jogo bizarro. Mano, você tem que ver o meu... Nossa, velho. Todo cagado aqui, velho. Faz carinho nele. Tô zoando. Faz... Tá maluco, velho. Bizarro. Bizarro é apelido, velho. Bizarro, bizarro é apelido. Tô com o cu na mão aqui, velho. Eu tenho... Eu tenho... Esse cara tá vivo, certeza. Tá ah, não. Rolando umas parada muito louca aqui, velho Eu vim pra cá. Daqui pra onde eu vou. Vai espancar outro cara. Não, pior é que não dá pra me bater nos caras. Isso que é, o, que é o foda desse jogo. Não dá pra me bater nos caras. Tá, eu tô trancado aqui No escuro Um corpo Um fusível Um fusível pra onde? Fusível pra lareira? Que? Fusível pra lareira Mano, aqui não tem o que eu fazer. Daqui não tem o que eu fazer. Agora é ir pra cima de onde tá os caras, né? Porque não tem pra onde ir. É voltar pra lá. É voltar aqui pra onde tá os outros, os outros satanás e aí. É tem dois caras, né? Vai ter um lá dentro Outra bateria Não, o que eu posso fazer é entrar ali Eu não tenho outro caminho Tá aqui dentro com a faca, velho E aí? O que, que eu faço, velho? Ah, esse cara não tá querendo me matar Esse cara tá maluco, velho Não era alguma coisa lareira que eu tinha pegado? Porra. Sai! Sai, sai, sai, sai, sai! Não lembro o caminho. Uh, aqui era pra onde tava tendo o ritual, não é? é? Aqui onde tava tendo o primeiro ritual. Eu trouxe ele pra cá. Aí ele foi embora. Me bate não, corno. Agora. Agora se eu falar que não tô perdido, é mentira, velho Ainda preciso da chave Era o que que eu consegui? Dois fusível, dois fusível pra quê mesmo? <risos> Ainda bem que o jogo Que o personagem meio que descansa, né, velho sei pra onde eu tenho que ir. Por ali eu fui, ele tava lá. Pra direita foi de onde eu vim. Foi o primeiro lugar onde eu encontrei ele. Pra cá tem uns lugares pra se esconder. Lá pra trás é onde ele tava. Sai, cacete! Voltei com o ritual satânico aqui e esqueci do bagulho. Porque se eu entro aqui... Que me resta. Ai, porra! Não faço ideia do que me resta, velho. Eu tô perdidaço, gente. Se vocês sabem, vocês me falam, porque eu tô perdidão, velho. Dois cara é maluco Eu não sei por onde ir, né? Patro... É, calma aí, calma aí Eu vou lá Abrir o portão pra mandinha, gente Eu já volto aqui Tá? Dois minutinhos, beleza? Porra, alguém me ajuda nesse jogo? Pelo amor de Deus Que eu não sei por onde ir gancou com 6 viewers Caramba, eu recebi uma raid bem na hora que eu saí. Mano, muito obrigado pela raid, meu. Sejam todos muito bem-vindos aí, gente. Eu vou dar quando ele voltar pra ele apontar. Vocês gostam uma apontada, né? Não, bem na hora que eu fui, fui lá abrir o portão eu recebi a raid. Como é que você tá, man? Como é que você tá, meu querido? Pessoal, o Banzão aparecendo aqui, né? Quem puder passar no canal dele aí na Twitch. Deixar aquele followzão maroto, né? Pra conhecer, dar aquela fortalecida... Vai dar um salve depois? Não sei Vamos ver Cadê o ban? Cadê o ban? Tá aqui ainda? Gente, vocês sabem como é que passa daqui? Que eu não faço nem ideia, velho Eu rodei pra lá, rodei pra cá, apanhei umas 3 vezes, 4 vezes do cara O outro tá com a faca aqui e não faz nada Né? Ó Eu tirei alguma coisa Nossa, você vê que tem muito lugar aqui no escuro. Tem pilha. Ele matou o outro, velho. Não, mas com certeza, né? Tem que chamar o reforço barbinha. Ficar sem Aqui não dá Se acabar acabou a pilha, fodeu, gente Acabou, acabou a pilha, fodeu Tu pegou o fusível, não foi? Uh, deve ser do portão de ferro que você passou O primeiro portãozão lá Não dá pra gente descobrir Ai, cacete, vou tomar uma palada dele Mas beleza, né Esse cara, ele aparece De nada, mano Tem que jogar aqui pra direita, né Joga pra cá Agora Primeiro portão de ferro ele ficava aqui Mas a pegada É onde Eu ativo isso Porque aqui diz que eu preciso da chave Fala aí Igor Como é que você tá meu querido Então assim O que eu imagino é o que Que ou é aqui em cima Eu não tô encontrando Ou que eu vou ter que descer de novo Eu vou ter que descer de novo Pular pra lá de novo Encontrar algum lugar né? E aí, gente, o que, que, que vocês acham? Eu desço pra lá? Não desço. Pra cá não tem o que fazer, né? Tá trancado, tudo trancado. Mano, eu vou voltar, velho. Tinha um cara pra cá querendo matar, mas. Se é o que tá tendo, né? A real é que eu nem lembro o que tinha pra cá, gente? Aí ah, eu lembro daqui. Puta merda, velho. Eu achei que eu lembrava da linha Mas aparentemente não Eu achei que essa a entrada Cacete Cacete velho vou rodar esse lugar umas 30 vezes e não vou achar a saída daqui. Ai, maldita chave... Cortinho não abre. Pra cá ele não sobe. Pra cá vai ter o fio da puta que vai, vai correr atrás de mim. Gente, se minha pilha acabar, eu não volto nessa porra aqui dentro não, velho. Acabou a pilha, acabou o jogo. Vou ficar andando aqui no escuro não. Só pra avisar, tá? Aqui, ó. A lâmpada precisa... Quê? A rampa da lavanderia Precisa de três... Três fusíveis? Falta só um? Mas que cacete! Onde tá o outro, velho? São três? Ah! Porra, agora eu saquei. Agora eu entendi. Agora eu entendi Aqui o outro, aqui, ó Esse aqui eu passei por ele, nem percebi, velho É, agora acho que eu vou ter que correr Porque como é o último Deve vir alguém pra me encontrar, né Bom, por enquanto tá suave lado que é mesmo? Caminho? Era pra cá? Acho que era, né? Eu peguei a chave ou o cara caiu? O cara caiu, né? Filha da puta, mano. Quando eu apertei, o cara caiu. Agora eu vou ter que descer de volta. Então... Agora eu vou ter de ser de novo. Não, você tá, tá, tá estragando o negócio, pô. Você <risos> tá dizendo que o negócio vai piorar? Você não tá me deixando com muita vontade de continuar jogando essa porra. Ah, que barulho do macabro, velho. Fica mais legal... Ah não, então agora, agora eu devo vontade de novo. O <risos> cara com uma porra de um bastão ali no canto, velho. Vai se fuder, vai. É, aqui é um, uma porra de um, uma parada sem saída, velho. E aí? Que eu tô indo pra onde? Que eu tô perdidaço, velho Eu preciso Encontrar alguma coisa em alguma parte de baixo Ó, oh, uma pasta confidencial aqui, ó Preciso encontrar a porra da chave Ih, rapaz, aqui não vai dar pra subir Aqui era só pra encontrar o documento Ah Não, tô fudido Vocês, vocês me fazem jogar cada jogo, cara. Eu aqui, cagandinho. Com o cu na mão. Eu voltei pro mesmo lugar, velho. Pra onde eu tenho que ir mesmo? Abaixo. Passei por ele umas duas vezes, né? Então é pra cá. É pra cá? Essas portas do cara que não abrem, velho. Cacete Banheiro Tem o um que aqui? Tem pilha? Será é que os caras deixaram uma pilha na privada? Não <risos> Ah, é pra cá, né? Aqui reto, ele tá olhando aqui pra frente Por algum motivo, deve ser pra cá, velho Não, aqui tá fechado o bagulho Eu tô perdido, meu Pelo amor de Deus, velho Aqui, porra É, agora tem um cara na minha frente ali. Esse, esse cara vai querer matar. Ô, oh, mas você é um corno também. Você finge que não tá enxergando? Pra vir me bater? Mãe! Fala, Brooklyn! Como é que você tá, mano? Objetivo. Siga o sangue. Ah, beleza. Ah lá. Mais, mais... Que isso? É, aparentemente eu vou acabar vindo aqui do outro lado. É, e eu tô subindo o bagulho. Mano, que loucura, né? Você precisa descer pra ir embora, você tá subindo um negócio pro último andar pra encontrar a porra de um padre. Velho. <risos> Evita cair. Cair? Não, tô fudido, mano. Tô muito fudido. Mano, é muito, muito loucura. Porque eu tenho a saída, não posso pra saída, tenho que encontrar o padre, o padre tá lá dentro. Tipo, mano, tô, mano, bagulho de louco, velho. Eu morro de medo desse jogo? Não, tô com o cu na mão aqui, velho. Se ajudar a segurar, tá foda. Não. Haja culpa pra tanto. É, o sangue tá pra lá. Mais uma pilha. Graças a Deus. Ah, entendi agora a parte do evita cair. Alguma coisa piscando aqui? Ô oh, joguinho, filha da puta, velho. Fantasma e o caralho. Não, não era pra entrar embaixo da cama, velho. Não era pra entrar embaixo da cama, meu. Começou a... Ah. Olha lá, os caras, os caras gostam de me deixar com medo, velho. Não precisa nem mandar um susto, é só... ó. Se liga, hein. Cuidado. E aí, como eu saio daqui? Ó <risos> <risos> o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Aqui, ó. Preciso escalar isso aqui. Agora eu entendi. É, eu tô do outro lado. Né? Eu vim pra cá, pra quê? <risos> vamos, vamos. Eu vim pra cá, pra quê, velho? Eu entendi. Lá embaixo não tinha nada. Cair pra dar o um susto, né? Ó, eu caí aqui. Ó, aqui tem uma porta e ali tem uma, uma entrada. O quê? É, seguiu o sangue. Não. Tem um padre. Num lugar que tem sangue os caralho. Por quê, velho? Pega. Ele não pega. Tá dando interferência minha câmera. É aqui. Depois eu vou ter que dar uma corrida pra pular, né? Se eu cair aqui, eu tô fodido de novo, velho. Ó o sangue aqui, ó. Cara, já tô com dois documentos aqui que eu não, nem olhei, velho. Uh, estátua do diário de Schiller-Pierce, paciente do hospital... Uh... Como eu não lembro de onde os cortes vêm. Eles doem tanto, mesmo depois de dias. O, uh, o doutor Newhouse disse que a culpa é minha. Eu estou resistindo inconscientemente... O quê? Eu estou resistindo inconscientemente, inconscientemente à hipnoterapia. Mas eu quero tanto melhorar, não sei como poderia estar fazendo isso comigo mesma, A doutora Newhouse. Nossa, velho. House. É o House. <risos> Pobre ah, Bruce, Eu tentei ultimamente perguntar pra senhora Jackson se ela tinha problemas parecidos com os do marido dela. Mas ela desessa falar sobre esse assunto. Hum, sobre o assunto. Caralho, velho, tá todo mundo problemático nessa porra, velho. A mulher vai, o marido vai. <risos> o marido tá ruim, aí chega a mulher e o cara olha assim pra mulher dele e fala: Hum, você tá com o mesmo problema que ele? Ela, não, não vou falar sobre isso. Eu sei que os médicos só querem ouvir e, e com a ajuda dos homens do governo que se juntaram ao pessoal. Estou nas melhores mãos possíveis. Eu deveria tomar minhas, minhas pílulas e dormir? Ih, rapaz, velho. Esse cara tá dando remédio para ela, velho. Isso aí não é coisa boa, não. Tinha um outro aqui que eu peguei, né? Os pesadelos. Uh, introdução à mitologia de Wallride. Nossa senhora. Isso serve para os... O quê? Os propósitos de apoio e, uh, e anotação. Não estabeleça contato direto com os pacientes durante a ou após a terapia. Também conhecido como Alp Mara, um outro lá que eu não sei pronunciar o nome, uh... é uma criatura demoníaca de origem alemã que atormenta os que dormem. Ih, rapaz, velho. Ele se agacha. Quê? Ele agacha no tórax de quem dorme. Nossa. E impede de respirar. Aqueles que dormem acorda apavorado, paralisado. Ou oh, é que é a famosa paralisia do sono, né? O amigo Bart Simpson virou médico. O jogo só vai carregar a próxima parte quando aparecer o gigante. Que porra de gigante? Aqueles grandão? Ah, mano. Aqueles ali é um cu, velho. Puta que pariu, mano. Puta que pariu, mano. Nossa, que merda, velho. Pelo amor de Deus, mano. Ah, pesadelos, Ataques sexuais pelos demônios são raros. Ixi, velho. Mas sabe-se que ele bebe leite de seios das mulheres dormindo. Caralho. E sangue amigos dos homens dormindo. Ah. <risos> Não, é aqui que ele vai aparecer, então. Ui. Oxe, eu voltei? Eu voltei. <risos> tá bom. Tancada... Não desiste, não? Não, não vou desistir E aí, esquerda ou direita, hein? Esquerda? Vocês podiam me dar uma dica, né? Não olha para trás. O é pela frisa porque você matou o <risos> Prisa, porque você matou o Curirim. Cacete de. tô perdido. Yeah! não, mas aí vocês também estão de foder, né, velho? O jogo ainda tem uma trilha sonora Alta pra caralho O grandão peladão É, dois caras pelados andando por aí A porra da porta fechada É pra mim apertar ali? Esse não é os grandão? Aí você tá querendo me quebrar as pernas O pior é que a trilha não para Então eu tô com o um cu na mão aqui, velho Bexiga tá como? E aí, eu fico Ali não tem o que eu fazer, não tá nem piscando aquela porra, não tem nem o que fazer ali. Vocês já perceberam que é engraçado? Isso aqui tava zero bala. Isso aqui tava zero bala, né? Do nada. Mas que lugar gigante pra ter. para ter tanta coisa, velho. Três andar, plant... lugar destruído, lugar. Não tô gostando. Minha câmera! Cacete! Você precisa de sua câmera para navegar no escuro É nada que eu preciso da minha câmera Desço, corre, corre muito Não, vou dar o F4 aqui Porque tinha alguém ali embaixo Minha câmera caiu aqui Pula ali embaixo e Onde o cara tava? Ou não? Continua aqui para cima O que vocês acham? Ainda falta uma ala médica Mas é um cacete também, né? Aí eu zero o jogo Não, eu morro, né? Não zero o jogo não, meu personagem morre Basicamente isso né? Desce! Você acha melhor descer? Quem quem volta em descer. Desce, pega a câmera. Ah, cacete, velho. Acho que descer é o meu esquema. Corre. Desce e corre. Ah, beleza. Tá bom. Não, pior que se eu descer. Eu tenho como subir de novo? Tenho, né? É porque pra navegar no escuro assim desse jeito é foda, velho. Né? Vai se fuder. Se eu morrer, morrer. a câmera entrou nessa bosta. Aí ah, eu vou ter que subir por ali? É, base... É tipo assim... A saída ali de cima devia estar de boa, né? Só que eu vim aqui pra pegar a porra da câmera. Beleza. A espíria, eu, eu tô com, <risos> tô com o cu na mão, velho. Ouvi o barulho de lá tinha um corpo de alguém andando para ali. Já arrancado dois dedos no meu personagem. Já levei mais paulada do que <risos> Aliceana, como é que você tá, velho? E aí, Nerdesh? O que era ruim piorou, não? Já... O jogo <risos> Vou te dá porra de uma arma, velho. Você tem uma câmera e você ainda perde a câmera, velho. <risos> que cacete, mano? Cacete, velho. Esse é o um vestiário. E se eu estiver passando e não encontrar a câmera? Tem, tem, tem, a, tem a chance de eu estar andando e não encontrar a câmera? Ou eu vou encontrar ela bem no final desse caminho aqui de baixo? Imagina se eu estou andando e deixo a câmera para trás. E tem que correr de alguém. E tá tipo, corre e encontra a câmera. E fica dois objetivos. Corra, vivo, e encontra a câmera. <risos> né? Fala, Thaís. Boa noite. Ah, é só dá boa noite para o né? O que será? Não. Né? Nem dá pra zerar sem câmera. Não, eu ia morrer, né? O ponto não é zerar o jogo aqui, é eu ia morrer. Né? Cacete! O cara roubou minha câmera, velho. Ai, porra, filha da puta, velho. Você é besta, mano. Se você roubou minha câmera, devolve, velho. Curno. E aí, velho? Você viu uma câmera por aí? Caralho, o bichão tá ligado assim, velho. Oh, mas esses também são os cornos, hein? <risos> e aí, velho? Ah, mano. Ah, velho. Contra a câmera pra andar no escuro. <risos> Caralho, tem, tem... o cara não sabe fazer fogo não, velho. Usa esse fogo no cu que ele teve pra entrar nessa porcaria de, de, de manicômio. Vai! Vai, morre logo, vai! É pra mim andar aqui? Tem que ligar alguma coisa pra andar aqui nessa porra, velho? Eu tô com o um cu na mão aqui, velho. E aí, eu vou ficar andando ali dentro sem, sem enxergar porra nenhuma? Esse é o objetivo do bagulho? Aí? Né? É no escuro full. Não, ah, beleza. E aí, como é que eu vou saber que a câmera tá Tá... <risos> Colocando a mão no chão pra ver se você encontra que pensar? Ah, beleza! Se eu encontrar o bicho antes de encontrar a câmera, é só andar. Essa porra é infinita. Cacete de jogo, velho. vocês também são os cornos. Velho, o jogo que vocês me fazem jogar, velho. E esse cara, ele fica, fica respirando ofegante na minha orelha. Aí ferrou Não, eu tô morto, né Achei Pega Ele não quer pegar Como é que pega a porra da câmera Ele não quer pegar Ele não quer pegar a câmera. Não quer pegar. Caralho, bugou. Ué, não pega. Não pega. Mas que cacete também, hein, velho? Vem aqui pra buscar o bagulho e não quer pegar? Fia no cu também. Enfia no cu. Não. Não, é bug isso aqui, velho? Não é possível, velho. Bugou. Ah, mas vai tomar no cu também, velho. <risos> Ai, meu cu, velho. Não, vai bater na sua mãe, seu corno dos infernos, velho. Cadê a saída desse lugar? Não é que não? Quebrou ainda a minha câmera. Eram os três caras que estavam aqui? Não. na era eles, não. Pula Não, você... você viram um o naipe negócio Quando eu encontrei o bagulho, o jogo bugou Tinha três caras que não estavam ali No escuro dos infernos Não batia um raio pra eu enxergar os bagulho Onde tá a câmera Mas na hora dos caras me ver, bate a porra do raio Não, na hora na hora dos caras me ver, os caras me enxergam Beleza, tá certinho Fala liga Primeira vez que eu joguei isso aí, eu quase morro do coração. Não, eu tava morrendo até esses dias, velho. Hoje. hoje depois, ontem eu fiquei tão puto que, que eu tomei, tipo, dois sustos. Tão puto que eu fiquei com esse jogo, né? Então. Hoje! Né? Não tá muito diferente. Eu tô, eu tô ficando mais com raiva do jogo do que puto com ele. Aí eu falo isso e tomo um susto tão miserável. Né? Mas o jogo é bom. Não, não, dá, não dá pra negar. Não dá pra negar que ele é bom. Não dá, não dá pra negar, velho. Eu tava, eu tava mais ou menos aqui, né? Ele não pega daqui não? Vou ter que fazer o caminho de novo e pular. Ah não, ele consegue subir daqui. Eu ia tentar ir lá por trás de novo, né? Falta pouco pra zerar? Falta, falta muito pra zerar, gente? falta pouco? Eles dão espal um spawn quando você pega a câmera. Tá bom. Falta pouco. Juro que eu vi alguma coisa andando. 30 minutinhos? Caralho, velho. Encontra o, pa o padre no bloco da administração. Uns 50 porque sou eu. Ah, eu sou meio lerdo, né? Verdade. Bom, aí você tá de sacanagem que a câmera tá dando pau agora, né? Nossa, mas também se eu cair aqui eu também morro, né? Ah, já ainda tem um louco aqui, véi. O um um quê? O que, que você falou? Oxê. Não vem me atacar não, né? Não é um Ele me trancou aqui. Mas é um corno, filho da puta também, né? Ele fica me esperando... Me trancar, que isso? Ah, tá. É o João, meu PC que tá travando. Duto, ele me trancou. Não gosto dessas partes, velho. Nunca, nunca é coisa boa, mano. Nunca é coisa boa. Vou esperar aqui até ele ent tentar entrar naquela porta. Quando ele for entrar naquela porta, eu passo direto. Se ele não, se ele não me vê aqui, né? Não, eu tô... Porra, tô, tô com o cu na mão aqui, velho. Vai... Sério? Porque o Duto tá onde? <risos> o Duto não tá lá no final, Não. Tá sentindo meu cheiro? É o cheiro do medo, né? Nossa, ele não vai. Que bela, mano. Ele entrou aqui na minha esquerda, será? Deve ser naquela porta que não abriu Deve ser... Deve ser... Quê? Ai! Sai! Não, mas você também é foda, né? Você também é foda bicho no moleque. Onde eu tava? É a da esquerda, né? Aquela que tava meio aberta lá. Vou esperar ele vir. Quando ele sair, ele vai voltar pra duque do meio. E aí eu entro na da esquerda. Aí vai fazer o mesmo esquema. Vai vir... Vai olhar aqui onde eu tô vai voltar pra, pra entrar nessa porta Nessa sala E aí foi a hora que eu corri pra lá, né Só que tinha uma porta e tava meio aberta É ali que eu vou entrar Já tem um cara morto. Cara, eu vou cair. Eu vou... Vai acontecer alguma coisa? Que eu vou cair desse duto em cima desse bicho. Não, pior que essa sala aqui é. Tem documento e ele não abriu essa porta ainda. Segue lá onde tá o cara? Quer é Vai. Que que? Nossa, que textão, velho. Paciente... Uh, teve outra conversa interessante com o Billy. Nossa, esse maldito Billy também, né? O que Billy do caralho, mano? Mano, nem conheço. Já odeio, velho. Filha da puta. Ele... Ele diz que tem que falar com o doutor, não sei das contas de novo, uh, sobre sua terapia na sala branca. Me preocupa o fato de... eu outra garrafa. Me preocupa o fato de seus livros terem ficado piores com a medicação que não está na literatura. Parabéns... Nossa senhora, pelo amor de Deus. De qualquer modo, uh, seu amigo médico morto está enchendo a, sua... a cabeça dele com mais folclore alemão. Aparentemente a única coisa que pode matar um não sei das quantas São borboletas vampiras Vomitadas por um demônio chamado... Nossa senhora, velho. As borboletas sugam a respiração dos lábios das pessoas E bebem o sangue de seus mamilos era... Não era um cara que... que sentava na porra do peito e bebia o sangue do mamilo? Uh... Elas podem também tomar a forma de porcos magros Ou cães doentes e Billy tem isso com ele Você mencionou que Billy tinha falado sobre as tatuagens de sua mãe antes de... O quê? Da sua mãe antes. Tem alguma chance de uma das tatuagens serem de borboletas? A próxima vez que eu sair de Murkoff, vou dar uma olhada online para ver se alguma coisa é real no, no folclore alemão. Ah, beleza. Adoraria as nossas na hora. De... O quê? Uma hora dessas. Não me importa de fazer isso com uma taça de Não me importa. O quê? Não me importaria de fazer isso com uma taça de vinho. Esse lugar é muito solitário, pelo amor de Deus, é. Vida inocente? Acho que todo mundo aqui, antes de chegar nesse lugar, era, né? <risos> Por que aquela porta o bicho não quebrou? Olha ele quebrando as paradas aqui. Ah, aqui dá pra ver aquela sala que eu tentei entrar. Caralho, o pescoço desse cara tá quebrado, velho. Meu Deus, velho. Isso faz barulho mesmo. O quê? Fala, Rename. Hum. Você vai encontrar o Billy no final do jogo? <risos> é, o Billy, o Billy vai estar tá vivo ainda. Mano, tem sangue aqui dentro. Eu não tenho muito. Vamos pilha aqui, ó. Parece que eu deixo passar, pra onde correr. Tá ligado? Joguinho amigável? Ah, até amigável. Mais outro arquivo. Vamos lá. Caralho, velho. Eu tenho notícias a respeito dos trabalhadores em curso... O quê? Em curso do doutor não sei das quantas. Isso é o desenvolvimento do motor morfogênico. Expandido nas teorias desenvolvidas durante a sua breve, breve, mas infeliz... Durante sua breve, mas infeliz com relação ao... Ah, não sei das contas. Se eu mesmo não tivesse testemunhado, eu não teria acreditado. O quê? Eu não acreditaria. Nossa, eu tô dando meu palvo pra caralho, né, velho? No que aconteceu. Além da promessa de regeneração celular, a regeneração cancerígena guiada. Acredito que o método de não sei das contas abriu uma brecha no reino espiritual. Mano, esse bagulho tá muito louco, velho. Alguma coisa atravessou do outro lado. Eu presenciei pessoalmente o surgimento de uma aparição. Foi rápido, mas foi inegável. Não, já vi isso aí umas vezes aí, hein, velho? Não gostei, não, hein, mano? bagulho estranho, velho? Loucura isso aí. Já, não... já basta os malucos aqui. Os caras doidão querendo matar. Os caras doidão que fica doidão. Agora tem a aparição no bagulho. Beleza. Uh... Por favor, encaminhe minha nota a. Nossa, não sei falar esse nome não, velho. E o convite a presenciar mais experiências. Eu não duvido que o próprio... Fun fun <risos> pode presenciar... Estar ciente da nossa descoberta. Beleza. Uh, a minha opinião é que o sucesso do Doutor Não Sei Das Quantas representa uma oportunidade enorme para a nossa causa e para o povo alemão. E são razões suficientes para mantê-lo longe de qualquer tipo de programa de sacrifício de lembranças da sua família, assinatura ilegível, beleza, tá bom. Jogo fraco, nem dá medo, <risos> depois, de... depois do cansaço que o jogo deu, né? Quando, quando começa a fazer esses esses sons, e essa porta aqui não abre não? Tá, ali não dá pra mim vir. Essas portas abrindo, bugadona. Bom, o que que eu tenho aqui? Subiu, eu não posso subir mais. Recupera a chave. Cara, tem mais andar pra cima, velho. É pra mim? Deixa eu ver se dá pra abrir. É... Mano, essa porra é infinita, velho. Porque tinha uma ala que não tinha mais andar pra cima, velho. Você tá em outro prédio. Mas que monte de prédio do cacete que esse lugar tem, velho? Uma ala especial. É especial porque vai ter o satanás aqui que vai matar. Barulho, uma porta de vidro, tem lugar pra descer. Não tem lugar nenhum com música aqui nesse jogo. O jogo inteiro. Aí, agora tem. É uma... Não tem nem... de jogo, velho Que isso? Um maço Eu tinha que ir naquela parte lá de baixo? Não, né? Tudo trancado Há uma saída daqui Cara, fui. Foi inventar de vir pra cá, velho. Você é maluco, cara. Esse cara, esse cara é maluco, velho. Olha, olha. Mano. Eu tô indo pra um lugar onde eu não vou ter volta. Vocês ligado ligados, né? Eu vou me foder aqui Não vai dar pra voltar, mano É, dá pra me subir aqui e pular ali, né? Não, ele não sobe não tem... É que desce dessa porra agora Ah, eu não buguei o jogo não, né? Ah tá, é aqui Você viu que tinha um, um, uma música ali. E quando eu cheguei perto, a música parou. Ainda bem que eu dei o um pause ali pra cá. <risos> bem na hora que eu tava lendo aqui, né? Caralho, mano. O timing tá mal, hein, velho? O timing tá como? Mal, velho? É muito, muito mal. Ah, mano. é na hora que eu parei pra ler, velho? <risos> Que time, que time ruim, velho. Mas muito obrigado pelos beats, mano. Como é que você tá, meu bom? Segue o medo? Não, eu tô suave. Eu andei dois passinhos. Tum, tum, tum, tum, tum. A música para. O cara se cagando. Cacete. É aqui, ó, porque me viu. Ah, mas é uma porra mesmo, velho. Oh, jogo miserável, cara. Vamos lá. Ah, posso subir aqui, né? Beleza. Vamos lá. Fazer o quê, né? Ai, meu Deus, aí. É. Vai, vamos entrar nessa porra logo, vai. Se De der merda deu, foda-se. Tu morro umas 40 vezes sozinho. Ai, ai, eu, ai, eu, eu, eu. Mas que cacete também, hein? Assusta a mãe. Maluco, tô, se eu te falar que eu tô todo arrepiado, velho. Vocês botam fé? Os que eu assisti esse vídeo aí? Faz parte da história, né? Mas eu tô com o cu na mão, não vou assistir não, velho. Mas que cacete, tem sangue em todo lugar, velho. Mas que cacete, véi. Vida puta, mano. Tem cara escondido no bagulho, velho. Quebrou a câmera. Né? Quebrou a câmera, arrancou meus dedos. Olha a gravação, caralho, velho. Pra explicar... Hum... Hum... Não, tava com medo, eu acabei saindo, velho. Mas você tá com medo, Barba? Mano, eu tô arrepiado, velho. Com o cu na mão aqui, velho. Não, já perdi a explicação, não adianta eu voltar lá na metade, né? Eu perdi a parte mais importante da história, ah, tava com medo. Desculpa. Desculpa, gente. Desculpa, velho. Não sabia que era pra assistir, agora eu já perdi a metade. Ai, cacete feia da puta, velho. Deixa eu assistir o uma... bagulho. E aí? E aí? O que eu faço? Volto? É, aparentemente eu volto. Ah, o cara tá correndo agora. Mas ele deixou outro, outra porta aberta. Tem uma chave? Essa bateria aqui acaba rápido demais, hein? Não, eu fiquei imaginando. Cara, se eu ficar parado aqui pra assistir o bagulho. é que esse cara passou por aqui? Só pra mim. Essa porta agora tá aberta. Encontre o padre de Martin no terceiro andar. Ah. Dá pra ver ainda o que tem na gravação? Tá. A minha volta... Eu não lembro o caminho de volta, esqueci. Eu esqueci o caminho de volta. Eles <risos> botam fé? Ai, meu cacete mesmo. Gente, foi quanto tempo de Outlast hoje, hein? Vocês querem fazer esse caminho de volta amanhã? Vamos. Agora você volta. Esqueci o caminho de volta.